Como eu faço a citação dentro do trabalho, no caso, o G1? Então, uma reportagem de jornal. Uma reportagem de jornal em que você está trabalhando, está discutindo, está trazendo ali algumas informações e você quer saber como você faz a citação dentro do trabalho. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, geógrafo e pedagogo, e é um imenso prazer estar aqui para poder tirar as suas dúvidas sobre o TCC. Se você está fazendo o TCC está chegando agora ao meu canal do professor Ivan Claudio Guedes, o canal do TCC Agora Vai, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E pode deixar as suas dúvidas, que é um imenso prazer poder responder. Muito bem, existem duas situações. A primeira coisa é que você tem que saber qual é a autoria do trabalho. Aqui, ó, a autoria da reportagem. Algumas reportagens, ela tem o repórter, e o repórter, ele entra como o autor. Outras reportagens não têm o nome do repórter, não tem o nome do autor. Então, nós entramos com o nome do G1, ou Folha de São Paulo, ou Estadão, ou, sei lá, é, Jornal do Brasil, não importa. Então, se o autor tiver aqui, por exemplo... Uh, vamos pegar uma reportagem? Vamos. Então vamos lá. Tá, não é do G1, mas é aqui da Folha de São Paulo. Tá. Então, Folha de São Paulo, o que, que você tem? Eu tenho o título da reportagem, o subtítulo da reportagem e não há autoria. Tá, é um podcast, ok? Eu estou fazendo um, um exemplo... Não tem autoria. Então, neste caso, quem é o autor? O autor é a entidade coletiva. Então, o autor é Folha de São Paulo. Tá? Então, eu vou vir aqui no meu trabalho. Então, eu vou colocar lá. De acordo com Folha de São Paulo, de que ano é a reportagem? Uma reportagem... Tá aqui, ó, 2021, 19 de outubro de 2021, tá? Esse dado consta aqui. Então, 2021, a violência no Brasil, etc, etc, etc. Então, quem é o autor? O autor é Folha de São Paulo, tá? No exemplo... No exemplo aí, tiver. É, poderia ser o G1, poderia ser qualquer um. Desde que não tenha autoria declarada. tá? Eu vou pegar um outro aqui, então, Aqui é El País. Então, El País 2021. tá aqui o dado. Isso é na citação. Para fazer a referência, para fazer a referência, você vai no meu canal, você vai procurar a parte de referências bibliográficas. Se o seu trabalho for ABNT, a NBR 6023 de 2018, tem uma playlist completa. E aí você vai procurar lá artigos de jornal. Tá? E aí é só seguir o passo a passo que você monta a referência de forma tranquila. Mas a autoria, ela sempre tem um autor, e este autor pode ser um repórter ou pode ser o próprio nome do jornal. Espero ter respondido a sua pergunta. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe aí nos comentários. Vai ser muito importante para a gente responder o seu comentário e ajudar no seu TCC. Se você precisar de orientação de TCC, acesse tccagoravai.com.br. Vai ser um imenso prazer poder ajudar.